Tudo bem com vocês? Helena, dama do Dias passando por aqui. E vai rolar uma super entrevista. O uhum. Juan nosso querido aqui do lado, tá fazer uma obra de Steel Frame. Pois é, ele é aquele famoso cliente final que ele mesmo decidiu procurar pelo Steel Frame. E a gente tá aqui na empresa dele, a imobiliária Optimo. Opimo. Pimo Imóveis. Pimo Imóveis. E ele é aquele famoso corretor que sabe das coisas, viu? Não é aquele que desvende o sistema, não, mas que vende e fala muito bem. Conta pra mim, Juan. Primeiro, você apresenta aqui, fala da sua corretora. É, a nossa imobiliária tem mais ou menos uns 4 anos no mercado. A gente atua na venda, locação e administração de imóveis. Estamos em plena expansão. E o Steel Frame foi uma forma muito... Casou muito com a nossa ideia de fazer rápido, fazer simples, fazer bem feito. E aí deu muito certo. Então no um fator decisivo de você procurar, porque foi você mesmo que procurou o seu Steel Frame, Foi, né? foi. Eu pesquisando na internet quais seriam as formas de obra que eu poderia otimizar através de, de, de tempo. Porque foi o que eu tava conversando aqui agora há pouco. Quanto mais tempo parado, mais tempo de obra, mais tempo parado, consequentemente maior a perda que eu teria da minha empresa. Então eu comecei a pesquisar na internet, formas de fazer rápido e ao mesmo tempo fazer bem feito. Ah, Foi aí que a gente chegou no, no chegou estilo. No estilo e você ficou com medo em algum momento de construir? Sim, qual, qual era o seu maior receio? Assim? Do estilo em si é. ou construção de forma geral? Não, de tudo, de tudo. Vamos falar da construção e, do, e do estilo depois. O meu maior receio era ah. demorar muito, porque a gente sabe que na, construção, na alvenaria, na, na construção tradicional, uh -huh. a gente considera seis meses que podem virar seis, que podem virar nove ah, e ao mesmo medo, tempo cara, orçamento que pode ser X e de repente 2X, 3X, 4X. <risos> e não acaba nunca e o dinheiro também não para de sair nunca, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Essas são as minhas maiores preocupações, as assim, preocupações, assim, eu acho que deve ser a de todo mundo que é. começa uma obra, assim, né? Que não é muito, muito planejada, porque até as bem planejadas podem ocasionar. Podem. Né? Até é. as pode aparecer alguma surpresa, né? Exatamente. E o, com relação ao Steel Frame, qual era a sua maior insegurança, assim, antes de você decidir? Vou fazer com estilo Steel Frame. Então, a minha maior insegurança era a justamente essa questão da como que funcionava a logística, como funcionava depois, uhum. sabe assim? depois de pronto, depois como de pronto. Que é a usabilidade, se dá aquelas, uhum. todas aquelas famosas dúvidas, assim, ah não, porque essa parede é, ouca, uhum. é não sei, essas posso coisas. posso pendurar todas. o quadro, o um armário. Exatamente, exatamente, se você poderia considerar como uma casa tradicional, depois uhum. de pronto, entendeu? Entendi, entendi. Es, esses eram meus medos, só que depois que eu decidi, foi depois de muita pesquisa, vou te uhum. falar que eu, nossa, acho que assisti quase 50 horas de vídeo. <risos> Muitas delas eram seus, inclusive. Oh, viu, viu. Uma, coincidência, uma coincidência aqui muito boa. Do que legal! E, mas depois que eu decidi, foi porque eu fiquei muito seguro com o que eu fui vendo. Uh -huh. E eu acho que a proposta é muito a que eu tenho pessoal, assim uh -huh. sabe? De, de otimizar, fazer muito mais, com menos e de uma forma organizada. Sim, é a organização. Porque, é a pelo que eu estou acompanhando a, prova desde, a, a obra. obra desde o início. Ah é? Não, em cima da sua empresa, né? É, não sei assim, como Todos os comprar. detalhes, todos os detalhes. E até a organização tem ordem. Pra tudo, tem, sabe assim, logística pra tudo, não. O painel que vai primeiro, o que não vai. Cara, isso daqui é encantador. É encantador. Bom, é a e primeira agora... de muitas. Viu? É a primeira de muitas. Você acha que, tipo assim, ó, é pro cliente final, você que trabalha com um imóveis, é fácil um bom corretor vender o estufa? Porque eu vejo muito corretor falando, ah, primeira coisa. É de drywall não vende? É de estilo não vende? Desvaloriza. O que, que você acha? Olha, eu acho que um corretor que faz isso tá precisando de uma certa reciclagem. Tá precisando de uma reciclagem. É, porque é, é muito complicado. A primeira pergunta que eu faria para um corretor desse é uhum. se ele tem uma obra assim, se ele vive num lugar desse, uhum. num lugar construído dessa forma. Porque eu acho que falar sem assim propriedade é, é, é um é pouco complicado, né? É o desconhecimento, Exatamente. É o desconhecimento. eu acho que em todas as áreas, tanto na corretagem, quanto na construção, uhum. você precisa estar sempre antenado que está surgindo, né? E tem medo, e, Só que todo mundo tem um pouco de do medo do novo, em qualquer ramo, em qualquer, é. até nós mesmos, independente de ser profissional, da área profissional então Eu não acho que é mais nessa, nessa questão aí de, do medo do novo e atualização, eu acho que seria a palavra chave para uma pessoa que pensa assim, Que né? legal! Dependente de ser corretora ou por qualquer outra... Você viu, gente? A gente tem que estar se atualizando sempre. E olha que eu tô escutando isso do cliente final, que eu vim aqui de surpresa, eu vim invadir a obra dele. Pô. Não, avisei, avisei em cima da hora Pô, Avisou acho que mais ou menos meio-dia, né? Me tipo, é antes do almoço. É, antes do almoço eu falei, tô chegando aí, para chegar? <risos> E vim aqui, inclusive, pra mostrar pra vocês. Gente, obras de estilo frame acontecem. Existem pessoas, inclusive, buscando profissionais. E eu falo que esse é o melhor cliente, viu? Clientes que já tá informado, que sabe o que quer. Difícil de achar, viu? Ah, é? Difícil de achar, não é tanto assim. E tá faltando bons profissionais no mercado que saibam atender com qualidade, com segurança, né? Pra tá fazendo uma construção tão boa quanto pode ser o sistema. Eu acho que isso é fenomenal. E aí eu vou fazer uns vídeos agora nessa obra, viu, mano? Tá bom, fica à vontade. Fica à vontade. Pode. Fechou. Muito obrigada, parabéns Obrigado pela você. obra, viu? Obrigado. Gente, não deixa Obrigado. de se inscrever. Vê, comentários, bota aqui. E estamos em São Paulo, viu? A obra é capital, São Paulo, capital. Então se você acha que não tem obra nenhuma perto de você, aqui tá tendo. Beijão, a gente se vê. Tchau, tchau.